É, puxando a Sandra para dentro também, para nos ajudar a melhorar mais a saúde. Então, quando você traz é, pessoas para o time, pessoas competentes, pessoas que vêm para somar, com certeza a gente vai melhorar muito isso. Trata-se de um ajuste, prefeito? Colocar peças certas nos lugares certos ou mais aproximados de suas capacidades e competências técnicas? Exatamente. Às vezes... É, às vezes... Eu jogo no meio de campo, mas machuca um lateral, tem que pôr aquele meio de campo para lateral e depois a gente volta é, cada um para a sua posição. E Sim. aquele que veio para aquela posição, que às vezes não seria bem a dela, mas correspondeu e tem feito muito bem esse trabalho. E por que do nome de Sandra Corrêa de Melo para a Secretaria de Saúde? Porque ela, ela é advogada, né? é, tem uma especialização em... em direito empresarial, né? Isso aí, isso aí já favorece muito é, na pasta que ela vai estar e ter um conhecimento também na saúde. Embora que ela não gosta muito de falar isso, mas eu, eu, eu, eu sei disso. Mas ela mesma vai se apresentar, né? Então, é, de minha total confiança também é aquilo que eu falei. Eu, eu a gente sempre busca para fazer a melhoria no time. E para a gente trazer é, pessoas competentes, pessoas que queiram somar, é por amor mesmo ao a, município. Porque se a gente pegar uma doutora, é, igual a doutora Sandra, se a gente for ver questão daquilo salarial e do que ela vai deixar a profissão dela para outros atender. É, economicamente para si próprio não, não, não justifica, mas é o amor pela cidade, querendo que a cidade vá bem, que ela tem aceitado esse desafio. Então a gente sempre procura fazer essa melhoria é, do gestor e melhorar o time para que a gente possa fazer mais pela nossa população. Vamos falar com o secretário que deixa a pasta, então o secretário Laureano Barella, né, que está conosco, já já a gente retorna com o prefeito municipal Eu, momentos antes aqui da entrevista começar Eu dizia para a doutora Sandra né, e para o Laureano Laure, A gente vai quebrar um pouco o protocolo Dizem que as damas primeiro, hoje a dama vai ficar por último, né? É a nova secretária, já já ela se apresenta, a gente vai poder bater um papo sobre as projeções, as expectativas para a sua gestão. Mas vamos reverenciar aqui o secretário Lauriano Barella, que deixa a pasta, portanto, da saúde hoje. E qual é a sensação nesse momento, oh, Lauriano Seja bem-vindo, bom dia, é sempre uma honra. Bom dia, Oliveira, bom dia, ouvintes do Ponto. A ponto. É, a sensação é de missão cumprida nesse período, aonde que a gente esteve à frente da Pasta Saúde, é onde a gente teve também a colaboração, como o prefeito disse, de todos os colaboradores da Pasta, que não fizeram somente aquilo que era sua obrigação, mas fizeram a mais. aonde eu tive a oportunidade de fazer muitos amigos, não somente é, coordenar colaboradores, mas também fazer muitos amigos. Então, essa sensação... É, de fazer aquilo que precisava ser feito naquele momento. É, situações que muitas vezes, é, na pontualidade, não foram contento de algumas pessoas, mas é, na coletividade, o resultado foi satisfatório. Então, se a gente olhar pela coletividade, não pela pontualidade, os resultados estão aí. Em praticamente cinco meses de trabalho, o que, que foi feito, o que, que foi é, preciso fazer, como o senhor mesmo disse, no meio de uma pandemia, nós estávamos numa situação é, trabalhando e lutando com as armas que nós tínhamos, né? Deficiência de equipe, não, ainda nós temos uma deficiência de médicos, né? De profissionais, de técnicos, nós tivemos uma dificuldade também na questão do fornecimento de medicamento pelas empresas, enfim. E a, em toda essa situação ainda conseguimos fazer o que? A reestruturação da secretaria, a reestruturação também das unidades de saúde. Nós tivemos também que fazer algumas adaptações que foram feitas e que estão funcionando, né, que por muito tempo precisavam ser feitas, né, a gente foi lá e fez. E sempre essas modificações, essas alterações, sempre com o apoio do prefeito. O prefeito sempre deu o total apoio e incondicional essa pasta. Também eu quero aproveitar para agradecer esse apoio. E também estava ali, lado a lado. É, para fazer o que, que precisava ser feito. A ah, Lauriano Barella vai para um caráter mais técnico e próximo de sua competência técnica por formação, que é de contabilidade, é isso, secretário? Sim, se formação é... A expectativa diante dessa, dessa, desse novo desafio que lhe é determinado, como que está isso, qual será esse trabalho de Lauriano Barella? Esse trabalho, o novo trabalho é se colocar à disposição da equipe, né? com o prefeito nós temos também a, a área de planejamento e a área de planejamento tem também as suas estratégias os projetos e dentro desse projeto tem uma parte desse projeto onde é que eu vou me encaixar e somar junto com a administração pública ah, o que o senhor destaca no período em que esteve à frente da secretaria de saúde Lauriana as principais pontos as principais conquistas é, da gestão Lauriano Barela à frente da saúde o primeiro ponto foi a Síndrome gripais... Eu vou pedir para o não... senhor falar um pouquinho mais perto do, do microfone, por gentileza. Foi a Síndrome gripais onde a gente conseguiu reestruturar aquela estrutura. Nós fizemos também toda uma reorganização de informatização das unidades de saúde. Nós fizemos também uma reorganização operacional. Nós reformamos também a sede da Secretaria de Saúde. Nós reformamos algumas unidades... É, também de, dos PSFs Temos também já preparado Todo é, um planejamento Que isso foi feito para até o final do ano né De reforma Principalmente como a Ouro Verde O posto de saúde da Ouro Verde Como o Boa Nova que está em andamento A UPA também está no, no Cronograma de entrega é, Também fizemos As licitações né Deixamos prontas as licitações De, de medicamentos as licitações também da saúde vocal, que são grandes licitações, né? é, as principais. Nós fizemos também a, a reorganização de um sistema é, que não se comunicava, as unidades não se comunicavam entre os sistemas, hoje está sendo comunicado. Nós informatizamos todas as unidades, então esses foram os principais pontos. Nós também fizemos as campanhas né, de estar mais próximo da sociedade, não somente na questão do Covid, mas também tivemos as, as campanhas da Dengue, onde que a gente também fez parcerias com a Unemate, onde que a gente também, é, na questão do Covid, fizemos parceria com o IFMT, onde que suprimos com insumos para que se pudesse fazer os testes. É, nós também é, fazemos uma, a, uma complementação de equipamentos no SER, já fizemos um projeto de pós-Covid, né, para trabalhar também as sequelas do, do pós-Covid, junto ao ser, onde é que a gente adquiriu equipamentos que estão agora para chegar também. Então, todas essas é, demandas que foram, ao passar do tempo, se foram feitas, foram em cinco meses, né? As principais. Faltou alguma coisa na opinião de Lauriano Barella? que poderia ter sido melhor ou que você gostaria de ter entregado, gostaria de ter feito e não foi possível, seja por tempo ou por alguma outra é, interferência? Nesse período, o que podia ser feito foi feito. Dentro das possibilidades, dentro dos recursos, dentro de tempo, dentro da equipe, tudo foi feito conforme o planejado. Então, foi tudo dentro dos planejamentos que tinha sido feito. O prefeito, praticamente aqui diante dos seus olhos, disse, olha, né, agradecemos, sai é, Laureano Barella, mas eu, eu tenho uma sensação e, de gratidão, o sentimento de gratidão. Hum, Laureano Barella, a gestão deixou faltar alguma coisa, a gestão Chicogama deixou faltar recursos, faltou respaldo em algum momento, Laureano? Em nenhum momento, Oliveira. É, e até muitas vezes o prefeito esteve lá, em casos pontuais, né, esteve lá do lado, é, auxiliando, muitas vezes... É, Algumas situações a gente é, tomava as decisões em conjunto, ele sempre teve lá pontualmente. Em questão de recursos também, a gestão do, dos recursos da saúde é feita pela saúde. Né? Então temos ele sempre deu a carta branca para essa questão. Então nunca teve essa, esse processo de faltar alguma coisa. Mágoa alguma, Laureano? Não em relação, em, em face da administração, mas com qualquer outra situação? Nessa experiência que você teve? Nenhuma mágoa, é assim, é que nem eu falei. É, muitas vezes a gente não consegue é, agradar todos na pontualidade, mas quando a gente está à frente de uma pasta, a gente tem que olhar a, o global. Né? A gente não, não administra para uma, para duas pessoas. para Muitas vezes a pessoa ela tem uma ideia, uma sugestão, mas ela muitas vezes ela não consegue ver a amplitude do global. Então, às vezes é para o benefício próprio, ou muitas vezes para alguma questão, então se for atendida é pontualidade. E nós sempre prezamos a coletividade, não a pontualidade. Né? Então nesse, nesse aspecto, é, algumas mudanças tiveram que ser feitas, né, como foi falado, que não agradou a individualidade, mas sim a coletividade. Com relação ao novo trabalho, qual a expectativa? Eu vou pedir para você é, reforçar para a gente aí o cargo que você ocupará, qual será esse trabalho? Então eu vou me apresentar a partir de segunda-feira na Secretaria de Planejamento e daí nós vamos se enterar agora dos do, novos trabalhos e também qual que vai ser esse projeto né, que já está sendo planejado, que já vem sendo planejado pela Secretaria de Planejamento e aonde que vai ser, qual que vai ser meu papel dentro desse, desse projeto. Obrigado, secretário. Ah, sucesso lá, indo bem, que né? certamente a administração pública vai bem também. Depois do intervalo comercial, Sandra Correia de Melo. A nova secretária municipal de saúde fala com a gente ao vivo aqui no programa Ponto a Ponto. A gente volta daqui a pouquinho, é um instante só. Até já. Agora 8 horas e 16 minutos. Ah, vamos que vamos, né? Sucesso também. <risos> Chegou lá e falei, você dormiu bem? Eu <risos> já pedi se ela tinha dormido, bem. A data, a data que marca é hoje? É hoje mesmo. Hoje, hoje. Hoje mesmo. É hoje mesmo. Legal. Ah, aquelas questões que tinham sido abordadas, eu coloquei aqui embaixo. Ah, tá. Depois eu retomo, é, prefeito, eu tenho... Outro compromisso depois aqui? Não. Claro, é lógico que tem, né? Não. Fala, eu vou pra casa. Estourar uma pepoca, você um Você sabe qual não sabe é como o gaúcho faz <risos> O gaúcho fala, eu vou colher meu soja, milho, vou vender, eu pago o banco. Aí o resto o banco espera. O banco espera. Aqui. Vai ficar devendo ainda, né? Tá o resto o banco espera. Quando eu retornar com ele, aí a gente... cancela uhum. por enquanto, vamos manter o foco lá. Sim, é. Por isso que eu não mostro aqui. Deixa aqui. Deixa ah, deixar. meu Deus. Vai lá. Aí, uhum. vai lá. Aí. Tá uhum. vendo? Vou aqui falar uma coisa, hein? Uhum. Bom dia, bom dia. Bom dia, dia. Bom dia. Beleza? Bye. Saudações, nobre. Tudo certo? Pode me meu aí. Oi? 3 O quê? Para voltar? Para voltar pro ar? Para continuar a entrevista? Mas 30 segundos. não faz nada, né? Combina FM A gente junto todo dia 8 horas e 18 minutos Este é o Ponto a Ponto em nome de Drogarias Ultra Popular Beto Móveis, Oba Oba Center, NC Metalúrgica Buforte e Pomada Santa Concrealta, Mercadão dos Óculos E JL Motos A gente segue até as 9 horas da manhã quando chegará por aqui o padre Reginaldo Manzotti e o programa Experiência de Deus. Até lá, eu, Oliveira Dias, sigo contigo e a partir desse momento, ao vivo com a nova secretária municipal de saúde, Sandra Correia de Melo, que fala agora a, ao público do programa Ponto a Ponto, se apresenta também como secretária de saúde do município de Alta Floresta, como bem explicou anteriormente o prefeito municipal. Secretária Sandra Corrêa de Melo, seja bem-vinda É sempre uma honra, Eu vou pedir para a senhora sempre falar mais próximo do microfone também, por gentileza E desde já, sucesso, né? Se for bem na frente da pasta da saúde Certamente todos nós estaremos muito bem, nossas famílias, a nossa saúde estará em dia Então já desejamos boa sorte também, tempo em que cumprimentamos É uma honra conhecê-la e entrevistá-la Bom dia, Oliveira, bom dia a todos os ouvintes. É, eu começo encarando esse desafio da saúde a partir de hoje, né? num momento delicado, no meio de uma pandemia, né? mas eu tenho apoio do prefeito, apoio do ex-secretário que está aqui ao meu lado, para dar continuidade ao andamento da paz sei que muitos se perguntam por que um advogado administrando uma pasta de saúde não um médico. Uma das tentativas nossa vai ser justamente mudar esse conceito de que saúde tem que ter um médico. Né? Antes da gente entregar definitivamente algo para a população, nós somos movidos por decretos, por leis, por normativas, por ofícios, por prazos por pregão, por licitação, então tudo isso envolve algo operacional. Nem todo hospital, e aliás a maioria dos hospitais, não são comandados por médicos. Eles são comandados por administradores, por advogados, por especialistas na área ligada à questão administrativa. Nós falamos em pasta de saúde, apesar de que doença faz parte, e aí sim, eu preciso da minha equipe técnica atendendo cada um deles, eu antes de tudo isso, para comprar o medicamento, eu tenho que licitar. Para ter um leito para atender alguém, eu vou ter que contratar. Então, isso passa pela área do direito. E o que a Alta Floresta, o que as famílias alta florestenses podem esperar de Sandra Corrêa de Mello, à frente da saúde? Eu acredito que o que eu quero né? o, forna, o fortalecimento da atenção básica, que é uma obrigação do município né? então programas voltados para o fortalecimento da atenção básica como é que estão as nossas crianças como é que estão nossos idosos como é que é, está a nosso, o nosso atendimento na atenção primária na atenção secundária, na atenção terciária né? é isso que é a nossa obrigação, entregar uma boa atenção básica para a população. Por dados, se nós tivermos um bom atendimento na atenção básica, 85%, dos, pro, 85 dos problemas relacionados à saúde serão contidos nessa fase. Então, temos que estruturar e temos que entender. Não está funcionando? Por que não está funcionando? E é isso que eu vou começar a colher dados. Então, nesse momento, eu não posso te prometer nada, porque eu não estou prometendo nem para mim. Né, e nem para a população O que eu posso dizer é que nós vamos trabalhar E tentar entender Primeiro a problemática E começar elencando Problemas Para buscar soluções Já sabe o tamanho desse desafio? Tem, já deu para fazer, traçar um raio-x ah, Do que está pegando é, Nos ombros de responsabilidade, Sandra? Olha Você vai Analisar setorialmente Né? Então, o desafio é bem grande. Nós temos um problema que, na parte de faturamento. Vamos departamentalizar a saúde, tá? Servidores. Nosso setor de RH, temos excelentes servidores. É, tem muita gente disposta a dar o sangue pela saúde. Então, beleza. Precisamos de gente boa, no lugar bom. É, ver se essa estrutura ela está bem formada, sem perseguição política, na questão da entrega. minha preocupação é, meu funcionário, o, o servidor que está lá, que foi contratado para aquele cargo, o melhor lugar para ele é ali e a entrega que ele está fazendo é uma boa entrega, então, departamentalizando, a gente teria que verificar isso. Né? Eu tenho a questão de faturamento, meu faturamento e a minha despesa, a despesa da área da saúde é muito alta e o faturamento não tão alto, porque depende de cumprimento de metas e temos algumas metas que nós estamos atrasados. Então, eu preciso verificar por que, que essas metas não foram cumpridas para poder ver se a gente consegue resolver e restabelecer receita. Sem receita não se trabalha, né? tem muitos desafios tem a UPA que tem que colocar para funcionar, tem o hospital que foi liberado valores para construção. Então, e no meio de tudo isso tem Covid. Né? Eu preciso da população em relação ao enfrentamento da pandemia. Nós tivemos a primeira onda, tivemos a segunda onda, no final da primeira onda nós tínhamos 27 óbitos, no final dessa nova onda nós contabilizamos 110 óbitos. Isso sem falar na quantidade de pessoas né, que já foram afetadas e que foram recuperadas Graças a Deus nós temos é, 14% de, de, de, da estrutura como um todo né, Em 14% é, de perdas E conseguimos recuperar uma quantidade muito grande de pessoas Isso é o trabalho de todo mundo que está lá na ponta de médicos, de enfermeira e, e essa departamentalização, eu acho que esse é o maior desafio a é conseguir olhar dessa forma. Qual que é o perfil de, de Sandra Correia de Mello? Porque a, a população geralmente ela cobra muito a questão da humanidade, né? do atendimento humanizado, do acesso ao gestor ou à gestora que está à frente da pasta. É, tem gente, isso vai de natureza um pouco também E vai de perfil, por isso que eu faço essa pergunta Tem gente que tem o um perfil mais fechado Tem gente que é mais aberto a essas proposições A receber as pessoas, a conversar Hoje, se você fosse é, falar Sandra por Sandra Vamos só parafrasear aqui, né? Os digitais influencer que gostam disso Sandra por Sandra Como que você traça esse perfil de Sandra Corrêa de Mello? Sandra por Sandra é uma pessoa humana extremamente humana, preocupada com a saúde já há muito tempo. Meu tema de TCC na faculdade foi da judicialização da saúde, a reserva do possível e o mínimo necessário. Então, já venho pesquisando e entendendo da pasta da saúde. Justamente porque eu tenho um povo sofrido. É, o maior desafio é entregar a saúde, talvez, para os nossos maiores parceiros. Como é que eu vou te dizer aí? Vamos pensar nos catadores, nos recicladores de lixo, né? Esses são os meus maiores parceiros, um dos meus maiores parceiros, que eu tenho vários, né? Porque eles evitam vetor, mas ao mesmo tempo eles são grandes consumidores do sistema de saúde, porque trabalham numa situação difícil, complicada. Então, é conseguir manter parcerias com a população, e entregar um bom produto para essas pessoas que são parceiros mesmo que ninguém perceba. Compreendo. Uh, secretária, o, o que é que ele revela? A senhora mesmo falou que teve um trabalho uh, acadêmico né, nesse sentido, uh, da saúde, da judicialização da saúde, mas as pessoas sempre procuram aquele aspecto técnico que aproxima a pessoa da área em que ela está se propondo a, a prestar serviços. Hoje, o que Sandra tem a dizer nesse sentido? Qual é o, o fator, a história de luta, de aspecto técnico que lhe aproxima o mínimo possível da saúde? Tem algo a mais do que o estudo que você realizou? Tecnicamente falando, eu sempre tive contato com duas áreas. Né? Meu pai ele sempre teve contato com a área pública sou filha de Carlos Alberto Soares de Mello e vocês podem não conhecê-lo, mas vocês vão ouvir falar de algumas de alguns projetos que ele trouxe a nível até nacional, né? É, são projetos de ferrovia, de escoamento de safra para o Pacífico, são projetos de parceria público-privado então meu pai sempre teve à frente de elaborar projetos isso foi um meio em que eu cresci a área da saúde sempre foi para mim é, também um meio de convivência fui terapeuta então antes de ser advogada então sempre convivi em meio clínico né é, vivendo isso no dia a dia e e é isso, a, a parte técnica é necessária e como terapeuta, a parte humana que eu vivi até então, me faz juntar essas duas características para tentar entender uma pasta de uma complexidade enorme. Agradeço, Sandra, sempre um prazer falar com qualquer é, que seja o um membro da administração pública e de poder promover essa aproximação com a população. Que eu acho que é o e tem que ser o objetivo de todo e qualquer gestor. É, e desde já, assim como foi, não será diferente para você, com o Laureano Barella, o espaço está sempre concedido aqui para aquilo que for de utilidade pública, aquilo que julgar é, necessário, que a comunicação venha facilitar o, o acesso das pessoas ao que é um direito máximo garantido, um direito constitucional, que é a saúde para todos. Fique a, a, sempre à a vontade nesse sentido em nos contactar. Muito obrigado. Suas considerações finais, por gentileza. Da mesma forma, eu me coloco à disposição. Você me perguntou se o gabinete estará aberto, né? E a minha resposta é sim. Ele vai estar aberto. Ele vai estar aberto à população, ele vai estar aberto à imprensa. É, claro, sempre preservando questões de compromissos e tudo, mas sim, nós vamos estar aberto nós vamos estar aberto a ouvir, a tentar entender a demanda e a tentar responder da melhor forma a essas demandas. Né? É difícil porque nós temos o mínimo necessário a ser ofertado, mas também nós temos a possibilidade financeira de ofertar esse mínimo necessário. Não é fácil, né? Então, mas estamos à disposição da população para ouvir críticas, para receber elogios também e para pedir para a população. É, hoje nós estamos vendo como nós vamos enfrentar essa nova onda de Covid que está chegando no Brasil. Todo mundo já está tendo notícia dela e a gente vai precisar tanto da imprensa quanto da população nessa luta. Não se faz só em saúde sozinho. saúde se faz de mãos dadas e é isso que nós vamos buscar. Obrigado. Falamos com a secretária Sandra Corrêa de Melo, que assume... Nesta data, a Secretaria Municipal de Saúde. Deixa eu ser cordial, diplomático aqui com colegas de imprensa. né Estou recebendo aqui também colegas da TV Nativa que querem falar com o prefeito, com os dois secretários. Eu vou fazer um intervalo na nossa entrevista. Depois o senhor retorna, prefeito, aqui, fazendo a gentileza. Não esquece não, 8h31, nosso tempo dá uma, dá uma acelerada aqui. Quando a gente pensar que não, já está no finalzinho do nosso programa. Eu vou deixá-los à vontade para atender o...